Ricardo Shimazaki adquiriu sua deficiência em 2001 num tiro de um sequestro relâmpago. Em 2004, passou a lutar pelos direitos de acessibilidade e inclusão das pessoas com deficiência. Ricardo Shimazaki no México, observa a pirâmide. Na Broadway, em frente aos cartazes. Na Alemanha, passeia de barco. Em Ibirapuera, em chão aberto. Na República Dominicana, visita uma caverna. Na agência bancária, desce a rampa. No Parque da Laginha com amigos. Frente ao Taj Mahal, sorri. No chuveiro acessível, abaixa a banqueta. Na Áustria, serve-se no buffet. No quarto do hotel, abre a porta de correr. Transfere-se da cadeira para o carro. Testa a bicicleta para a fisioterapia. Com escoteiros, toca a cadeira no gramado. Em São Paulo, na plataforma do metrô. Passa pela catraca acessível. No parque do Ibirapuera, usa o bebedouro. Na Reatec, testa a cadeira e stand-up. Em casa, no quintal, abre a porta. Na calçada, desvia do portão automático. Abre a porta do banheiro químico acessível. Toca a cadeira aos trancos no piso deteriorado e valas na capsada. No céu, salto de paraquedas. Corre no kart, adaptado e acena. No salão de dança, rodopia a cadeira. Sobe a rampa da Igreja do Bonfim. No crossfit, exercita os braços. Acesse a guia rebaixada da calçada. Na montanha russa, grita e sorri. No México, rapel com o instrutor. Na Alemanha, na plataforma do ônibus. Em Bertioga, em grupo no catamarã. República Dominicana usa a cadeira de trilha. Na cadeira motorizada, 4x4. Em São Paulo, desce a escada rolante do metrô. Da cadeira para o banheiro acessível. Grupo de usuários de cadeiras de rodas. Auxiliado, sob a rampa até o jipe. Se tornou um profissional da área, um pioneiro e referência para o turismo acessível. Especialista em acessibilidade e inclusão, consultor e palestrante internacional, ministra aulas, cursos e treinamentos. Em fundo amarelo, logo com o usuário em cadeira de rodas, Ricardo Shimazakai